Olá, tudo bem com você? Eu sou a Fernanda, caçadora de livros e o tema de hoje é sororidade. Afinal, o que é sororidade? Sororidade é a união entre mulheres, é o companheirismo, é como se fosse a irmandade entre mulheres. E o tema hoje é válido por várias situações, mas uma que me chamou a atenção nesta semana foi algo que aconteceu perto, próximo de mim. Para quem não sabe, eu faço dança do ventre, uma dança milenar que para muitos pensam que a dança do ventre é algo sensual, sexual, mas não. A dança do ventre, além dela te ajudar, ajudar o teu organismo na respiração, na concentração do teu, do teu corpo, você saber todas as nuances e controle do corpo, ele ajuda a mulher a encontrar a sua própria feminilidade e sua independência, por incrível que pareça. Mas assim, por que eu estou unindo sororidade com dança do ventre? Por incrível que pareça, duas amigas, duas colegas do curso de dança do ventre saíram do curso porque seus maridos não deixaram elas mais participar. E assim, algo que a gente fica chocada, porque não, estamos em 2016. E se pelo menos a gente pensasse assim, não, ele está com ciúme porque... Outros homens poderiam assistir as mulheres dançando? Mas não, é um grupo só de mulheres, a dança só com as mulheres e ninguém olha Só a gente e a professora Mas aí eu fui buscar saber mais o que era E a família dos esposos delas ficavam pilhando Porque as mulheres faziam dança do ventre E aí, o que, por mais incrível que pareça não eram nem os homens da família eram as mulheres da família dele e aí eu fico poxa quer dizer que no mundo que a gente é, fala tanto contra o machismo encontrar mulheres machistas que acabam com que minam né a, a as mulheres é algo muito complicado tá faltando sororidade aí e eu vejo que a maioria dessas mulheres que ficam com esse machismo é porque elas realmente desejariam estar no lugar dessas duas Que foram aleijadas da família E agora retornaram porque saíram da, da turma de dança É algo assim que eu fico é, Estática, assim Por saber que ainda hoje existe isso Bom Isso aqui foi um desabafo Eu espero que se elas olharem isso aqui, esse vídeo Eu espero que elas voltem porque elas são excelentes mulheres, amigas, companheiras e divertidas E eu acho que elas estão se, minando, se reduzindo à toa Eu acho que se o homem, o marido, o namorado, enfim Se ele realmente gosta de você, ele vai apoiar você em tudo que você fizer Independente de qualquer coisa, independente até de preconceito alheios e eu acho assim, que eles é que deveriam dar o primeiro passo e dizer não, minhas esposas estão fazendo, minha esposa está fazendo o curso, está gostando e eu apoio ela. Então, quando não há esse apoio, realmente a pessoa fica completamente sozinha. Mas é isso, gente, está faltando sororidade entre nós mulheres. Isso é sério, porque se nós não nos unirmos, como é que vai ser daqui para frente? É isso, gente, tá? Próximo.